Aqui é o professor Rodrigo. Vamos conversar sobre a noção introdutória de funções. O que é uma função e alguns exemplos, tá bom? Então acompanhe aí. Bom, então vamos começar com um exemplo geral. Depois a gente associa isso à teoria, ok? Então, eu tenho uma tabelinha aqui com umas informações... De dias do mês ou pode ser dias da semana que são 7 né dia 1, 2, 3 até o dia 7 e foi coletada a temperatura média em cada um desses dias então acompanhando aqui na tabela dia 1, 17 graus, 2, 18, 3, 20 e assim sucessivamente até o dia 7, 24 graus. vejo que se repete a temperatura aqui no dia 4, e dia 5 por exemplo dia 6 e dia 7 a temperatura média é função do dia do mês, ou seja, de acordo com o dia eu tenho uma temperatura equivalente. Observe que o contrário não é verdade, porque, por exemplo, aqui o 20 está associado ao 3, mas o 23 não necessariamente está associado ao 4, ele também pode estar associado ao 5. Então, cuidem essa, esse detalhe mais para frente, isso vai fazer um pouco mais de sentido. Aqui tem um outro exemplo de um, uma, um triângulo equilátero no triângulo equilátero os três lados são iguais, e aqui eu tenho associei então, a medida do lado L ao perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados, da medida de todos os lados desse triângulo. Então, se, se esse lado L mede 1, então o perímetro é 3. Se for raiz de 2, o perímetro é 3 raiz de 2, ou seja, o triplo. 8, 24. E assim sucessivamente, então podemos até gera, generalizar, inclusive, e para o lado L, o perímetro vai ser 3L. Dizemos que o perímetro P é função do lado L. O perímetro vai depender do valor de L. Veja que o contrário, agora eu consigo fazer essa volta, né? assim como eu também posso ter o lado em função do perímetro, sabendo que é um triângulo equilátero. Aqui uma primeira noção tá? sobre variáveis. Dadas as variáveis X e Y, dizemos que y é função de x, se a cada valor atribuído a x, associa-se um único valor y. Tá? Então, assim como vimos aqui, então, para cada valor L, se um triângulo tem um lado 1, existe um único valor do perímetro que está associado a ele, que é o 3. Não existem duas possibilidades. Assim como se o perímetro é 3 no triângulo equilátero, tem uma única, por isso tem uma, uma mão dupla aqui. E voltando lá para o primeiro exemplo, vejo que isso já não acontece, por isso que aqui fez-se essa observação. Para o dia 1 está associado uma única temperatura, 17, não tem duas temperaturas possíveis. Agora, a temperatura 23 está associada o dia 4 hum. e o dia 5. Então, por isso que a temperatura é função do dia, mas o dia não é, é, não é função da temperatura. Tá, cuidem essa observação. Aqui temos uma representação de diagrama de flechas, que fica um pouco mais fácil entender isso. Considerando o conjunto, consideramos C o conjunto dos dias do mês e D o conjunto das temperaturas médias. Veja que é, o dia 1 está associado apenas o 17, o 2 apenas o 18, mas veja que aqui é o 23% ao 4 está associado apenas o 23, cuidado com essas flechas para não se enganarem aqui, ao 5 está associado apenas o 23 também. Agora, o contrário não vale. Ao 23 está associado tanto ao 4 como ao 5. Então, por isso que D é função de C, mas não C função de D. Existem nomes específicos para esse tipo de função, a gente não vai entrar em detalhes agora. Função injetiva, subjetiva, objetiva e assim por diante. Agora vejam o exemplo uh, do perímetro do triângulo. O 1 está associado, o lado 1 está associado ao perímetro 3, raiz de 2 a 3 raiz de 2 e assim por diante. Ou seja, F é função de E. Mas se eu quiser estabelecer como E função de F, também é possível. Veja pelas flechas que cada um tem uma única relação. E agora nós chegamos na definição. Isso aqui é bem importante, essa definição. É a partir daqui a gente consegue dizer se uma relação é ou não função. Considerando dois conjuntos A e B, não vazios, dizemos que F é função de A em B, ou que Y é uma função de X, em que X são os elementos de A e Y os elementos de B. Ou seja, Y é função de X. C e somente C para Cada elemento x de a, para cada elemento de x, existe uma correspondência única em y, tá? de b. Representamos assim, a função f de a em b. Essa é a notação que vamos dizer aqui. Aqui uma representação gráfica então, disso. Escrevemos f de x, ou simplesmente y, para indicar o valor... Que a função f assume em x, ou seja, para os valores de x eu tenho uma correspondência y no conjunto B ou f de x, também é usual se eu denominar essa função de f. Aqui, representação de gráfico, conjunto A, conjunto B, então o um elemento x, todo elemento x de A tem correspondência y em B. A função f transforma x pertencente a A, em Y pertencente a B. Essa, essa lei, geralmente vai ser atribuída essa lei de formação F da função. Aqui, uh, algum exemplo de um caso que não é função. Temos duas, uh, dois casos. Primeiro, veja que todos os elementos de A têm atribuição em B, porém, essa Relação não é única O elemento 4 Tem duas correspondências Ele deve corresponder a um único elemento No conjunto uh, Que recebe essas flechinhas Aqui, depois a gente vai dar um nome A ele tá? Então pela segunda afirmação Porque uh, tem, tem duas afirmações A primeira, todo elemento tem que ter correspondência No outro conjunto E a outra, cada correspondência deve ser única tá? Então Pela segunda afirmação nós não podemos afirmar. Aqui vejo que cada correspondência, essa correspondência de 2, de menos 2, liga a menos 2, é única. Menos 1 um ao menos 2 também, ele liga um único elemento lá, aqui também, aqui também. Porém, o 6 não tem ligação nenhuma, todos os elementos têm que ter relação no outro conjunto, então também não é função. E agora, um outro exercício, uma situação que a gente pode modelar para uma função, tá? Em certa cidade, a tarifa de táxi é calculada da seguinte forma, R$ 5,00 a bandeirada mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Então, eu tenho um valor fixo mais um valor que depende de uma variante ali que, que vai interferir no valor pago. Letra A. Pode-se estabelecer uma função entre essas grandezas? em caso positivo, quais seriam as variáveis, dependente e independente dessa função? A resposta para a letra A é sim. Tá? Tá, podemos estabelecer uma função entre as grandezas. As grandezas seriam o valor pago. Valor pago. E uh, vamos, colocar, vamos colocar como D, a distância percorrida quilometragem tá? distância percorrida destas, aí pede-se quem é a variável dependente e variável independente o, va o valor pago, P vai ser a variável dependente ela depende vou, o valor que eu vou pagar vai depender da variável independente que é a distância percorrida eu vou percorrer uma distância e aí sim ela vai interferir no valor pago depois, qual lei matemática definiria essa função? Podemos criar uma lei bem fácil aqui. Então, o valor pago vai ser igual a R$ 5,00, o valor fixo, mais, o que vai depender aqui ó, da, da distância percorrida, um R$ 1,20 vezes a distância percorrida. Essa lei aqui, vai definir o valor que eu vou pagar em função de D. que eu vou só substituindo aqui nessa fórmula eu consigo calcular o valor pago para qualquer que seja a quilometragem, tá? Próximo exemplo, com o auxílio de um cronômetro, marcando-se o tempo em hora, verificaram-se as distâncias percorridas por um móvel, essas distâncias percorridas em determinados tempos foram registradas na tabela a seguir, então... Então, eu tenho no tempo em horas, em 0,2 horas percorrido a 10 km, 0,4,20, o dobro, né? Então, o dobro do tempo percorriu o dobro da quilometragem, assim por diante, ou seja, e aqui em 2 km, 100, em 2 horas 100 km, então, logo em X horas eu vou marcar 50, eu vou rodar 50 km vezes esse tempo, ou seja, 50 km a cada hora essa tabela eu já consegui ter uma ideia, e aí respondendo aqui, indicar as variáveis dependente e independente, então a variável dependente seria a distância percorrida, e a variável independente vai ser o tempo em horas, tá variável tempo distância, tá? porque a distância percorrida vai depender do tempo que eu vou estar em movimento. 2. A letra B expressar a lei matemática que relaciona a distância. Já está praticamente pronta, né porque a distância percorrida nós vimos lá que é 50x. x nesse caso era o tempo, como eu chamei aqui de t. Vamos chamar assim então 50t. Aqui vai me dar então a distância percorrida, em que d é a distância, t é tempo. Calcular a distância quando o tempo é igual a 2,8 horas. Então. A, a distância, vou aproveitar então a fórmula que eu criei, a relação, vai ser 50 vezes 2,8. Então, basta fazer uma multiplicação simples, 50 vezes 2,8. Vai ficar 8 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40, 2 vezes 50, 100. Está aqui 1.400, mas eu desconto uma vírgula, então 140 km em quilômetros, né? e aí aqui o contrário, eu posso também fazer o inverso, já que um é função do outro, vice-versa, calcular o tempo quando a distância é 330 km Então, se a distância é 330, 50t, então podemos até simplificar aqui os zeros, então o tempo vai ser 33 dividido por 5. aproximadamente 6,66 horas, tá? podemos até conversar em hora e minuto, mas não é o caso agora, certo? Vamos falar agora então de domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Lembra daqueles objetos que eu falava, falei lá no início, como chamar esses conjuntos? Então, para definir uma função f é preciso conhecer o domínio de, desta função, o contradomínio CD Vai ser usado essa abreviatura E a maneira pela qual Cada X De domínio de F Corresponde a um único Y Ou F de X De CD Desse contradomínio Então Veja essa representação gráfica A gente tem ideia geral De quem é domínio, quem é contradomínio E quem é imagem Ah, eu não tinha falado da imagem Calma aí da função. Então, nós essa relação de função é uma relação entre conjuntos, conjuntos numéricos. Esse conjunto de qual partem as flechas onde estão as variáveis independentes, tá? Independentes, os valores x nós chamamos de domínio da função. São todos os valores possíveis que eu posso atribuir para X, que são o meu domínio. O conjunto, esse que recebe as flechas, digamos assim, todos os valores possíveis que podem ser, que eu estou considerando, é o meu contradomínio. Tá? Porém, a IF é justamente a relação que se dá. Ah, qual é a lei que vai relacionar esses? Esse elemento x a um único elemento em y. Geralmente tem uma fórmula relacionando esses dois conjuntos. Então, essa lei que vai fazer estabelecer a ligação entre um conjunto e outro. Os, con... os, os valores y, o f, de x, que de fato receberem as flechas que têm correspondência aqui no conjunto domínio, são chamados de imagem. Eu não tenho que obrigatoriamente ter como imagem todos os elementos. Do conjunto B e Todos os elementos são o contradomínio Agora especificamente aqueles que têm Correspondência serão A minha imagem Então Vamos para outra noção Zero da função tá? O que é o zero ou raiz de uma função? O zero de uma função São aqueles valores De, uh, de x Que tornam a minha função nula tá? Ou seja São os valores de x que eu atribuo a x, cujo uh, resultado y serão iguais a zero. Eu posso ter mais de um zero numa função. Então, começando com esse exemplo aqui, f de x igual a 2x menos 4. Aqui eu tenho uma lei de função. O zero dessa função será 2, porque veja que substituindo aqui 2, 2 vezes 2, 4 menos 4, é o que vai tornar a minha função nula. Igual a zero Então, portanto, o zero dessa função é 2 Não confundam, o zero não é zero O zero é o número que torna ela nula No segundo exemplo, o zero desta outra função aqui vai ser 9 Porque, então, 9 menos 9 é 0 Raiz de zero é o valor que anula é Vou pular para... Ah, tá! Aqui na letra C, veja que esse exemplo não tem zero Não possui raiz essa função MX igual a 1 sobre X Por quê? uma fração aqui, o denominador, não existe número que eu atribua para x que vai tornar essa fração zero. Eu posso atribuir um número muito grande, essa fração vai ficar 0,000, um número muito pequeno, mas nunca será zero. Tá? Então, essa função não possui zeros ou não possui raiz. E, por fim, veja que uh, esse outro exemplo, o zero dessa função g de x igual a x sobre raiz de x mais 5 é zero, porque substituindo aqui por zero, eu vou tornar essa minha função nula. Estamos quase no final. Aqui, então, um exemplo. Então, considerando, considerar o diagrama da função f abaixo, em que x pertence a a, y pertence a b, e determinar, vamos lá, primeiro o domínio da função. O domínio dessa função, o domínio de f, vamos escrever assim, são, eu posso dizer que é o conjunto A, mas aqui eu posso enumerá-los É os elementos 1, 2, 3, 4 e 5 Aqui está o domínio da função F O contradomínio serão todos os elementos de B Ou seja, 5, 6, 7, 8 e 9 Agora, a imagem, veja aqui não são todos que recebem, que tem correspondência em A. São o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, vejo que a imagem é diferente do contradomínio. 5, 6, 7 e 8. Aí, algumas perguntinhas. O Y vale quanto quando o X for 1? Então, quando o X for 1, o Y vale 5 y quando x for 2 também vale 5 não tem problema ou f de x quando x for 3 isso equivale a mesma coisa que isso tá então f de x quando x for 3 é 7 então f de podemos até escrever é usual assim porque eu posso escrever assim então f de 3 é igual a 7 hum. x quando y é 8 y é 8, x é 4 e por fim, x quando f de x é igual a 5 quando f de x é igual a 5 o x pode valer 1 ou 2 olha que interessante ok? e aqui tem um outro exemplo determinar o conjunto imagem de f uh, d de f em reais, sabendo que a função f de x igual a 2x, ela obedece essa lei e considerando, tem duas situações, quando o domínio da função forem os naturais, quais serão a imagem? A imagem dessa função, nesse primeiro caso aqui, a imagem de f, será o quê? Então, se eu tenho como domínio todos os números naturais, vamos pensar, o primeiro número natural é zero, então, 2 vezes zero, Zero. Essa será a imagem Quando for 1, um, que é o próximo natural, vai ser 2 Quando for 2, 4 Quando for 3, 6 Ou seja, até é fácil de imaginar aqui um padrão Veja que ele é um conjunto infinito Porque os números naturais são infinitos A imagem, quando o domínio for apenas os números naturais A imagem dessa função serão os números pares, né? E agora, e quando o domínio for apenas o 0 e o 3? Quando for o 0 e o 3, então, nós teremos, ah, substituindo aqui, então, 2 vezes 0 é 0. E 2 vezes 3 é 6. Nós vamos ter esse intervalo aqui. A imagem. Ficou legal essa notação, tá? Escreva melhor aqui embaixo, temos espaço. A imagem de f quando o domínio for de 0 até 3 eu não vou entrar em detalhes sobre intervalo que é um assunto mais para frente quando vocês vão trabalhar conjuntos numéricos intervalos numéricos mas será então de 0 a 6. vamos temos só mais dois exemplos uh, agora que então aqui dada a função h de x igual a x ao cubo menos 1 um, determinar primeiro h 3 Aqui eu tenho uma resolução para facilitar um pouquinho mais, agilizar um pouquinho até o vídeo. Ou seja, quando x vale 3, quanto que vale h de 3? Basta a gente substituir onde tem x por 3, resolvemos, então, h de 3 é 26. h de 0,5, o mesmo processo, substitui e chega na solução. Vou só comentar melhor. Esse último exemplo aqui é o contrário. Eu quero saber quanto que vale x quando o h de x for menos 1. Veja que eu não vou substituir agora em x, eu quero descobrir o valor de x. O h de x deve valer menos 1. Então, eu substituo aqui h de x por menos 1. E aí, organizo essa igualdade. Ou seja, x ao cubo é igual a menos 1. E aí, eu vou ter uma equaçãozinha terceiro grau, então vai ficar isolando aqui o termo desconhecido, vai ficar x³ igual a zero, x vale zero quando h de x for menos 1. E aí, um último, obtenha o domínio de cada função. Aqui eu quero chamar a atenção para o seguinte, aqui a gente vai para mais para o estudo do domínio, a gente vai pensar quais os valores que eu posso atribuir para cada equação. Eu tenho que apenas cuidar Três restrições, tá? Bom, primeiro caso, não há restrição nenhuma Aqui eu posso colocar qualquer valor para x Nós vamos dizer que o domínio dessa função f São todos os números reais Aqui já começa a surgir uma situação Eu tenho dois casos Eu posso ter a variável no denominador Porque aí uma fração não pode ter o denominador zero Ela não pode ter o denominador zero Tá? Então, uh, aqui pode ser qualquer número. Então, nesse caso, eu vou dizer assim, ó, que x menos 4 tem que ser diferente de zero. Isolando essa, essa inequação, eu vou ter assim, ó, que x tem que ser diferente de 4. Então, posso dizer que o domínio dessa função g são todos os reais, então, x que pertence aos reais, que x tem que ser diferente de, zero, de 4 ou também posso dizer que o domínio de g é igual a reais menos o número 4 é uma notação possível e a outra situação além do que eu posso ter uma variável no denominador é uma variável dentro de um radical com um índice par eu vou avaliar essa letra c aqui então eu vejo que aqui, o x, numa, num radical de índice par, isso aqui, aqui dentro tem que ser, ou seja, o 7x menos 21 tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu vou resolvendo essa inequação aqui, eu vou escrever assim, como se fosse uma equação normal, isolando o termo desconhecido, maior ou igual a 21, divido a equação toda por 7, a inequação toda né, vai ficar x maior ou igual a. 3. Então, o domínio dessa função, h, domínio de f não, domínio de h, vai ser igual, então, igual a, vamos escrever assim, x, pode ser todos os números reais, tal que x tem que ser maior ou igual a 3. Então, qualquer número maior Qualquer número maior ou igual a 3 é domínio dessa função. São os três casos a seguir. Então, eu vou deixar vocês trabalharem nesses últimos aqui e tentar analisar também. Certo? E vou deixar também esse último exercício para vocês fazerem, determinar os zeros dessa função. Basta a gente, na verdade, substituir g de x aqui, neste caso, e descobrir o valor de x resolve a equação que torna essa função nula, igual a zero. É bem simples o zero da função, tá? E aqui a mesma coisa, em x² menos 1, eu vou igualar ela a zero e resolver a equação. Os valores possíveis para x são os zeros dessa função. Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, mande nos comentários. Mandem uh, suas dúvidas para mim que eu vou poder ajudá-los, tá bom? Então, um grande abraço!